I <laughs> Abaixo e levanta É o mestre do agachamento Não desenrola Polo peca errado Pega e rebola Sabe esse que é vacilão? Esse mano só dá pra pôr Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não, parceiro? É o vivo morto Só que a diferença é foi explicar, meu mano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 Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos, estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já venha há 5 anos, fui campeão, meti uma mala. A que contou a história pro FIBA, ah, eu fui a rainha do tio Mano, pode terminar o que cai aqui é De de e rainha de mandar a de e de com rima clichê. Eu não nada, bem, mamando, por isso eu não, parto, eu não vou o pé. meu parceiro, por isso que agora eu vou te explicar. Eu não faço nada contra o nome na segunda, pra ver se não vai apanhar. Sem vontade, meu mano, agora isso aí chega a ser triste. Segunda-feira já é hoje, pena que o amanhã pra você já é algo que não existe. Por isso que eu falo que agora eu já tô inserto esse futebol. E aqui é 300 espartano ah, esparta. tudo bem Agora você tomando Raul, ah, uh. ah, uh. Só que a vida vai perder o isso que agora manda você a voz ali. Se é tarinha é Raul pra rainha da tula, leal, lurdinha Passa, não pode parar, o cante agora vai apanhar Tá no meu tiro os cara que veio te carregar Tá do meu obrigado? agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara, sinceramente a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like, agora vai chamar os dois de igual. não que você só rima por hype Fraca. Falou do Neto antes recebi psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o craque Neto Diz, tá, Eu não jogo mais Só que eu jogo e anima Só que o Kante joga Joga fazendo rima Foda-se o craque Neto, porque eu sou não, É edição especial A sua que A sua rima não Mano, eu sou letal Cê sabe que eu faço R a pé Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD ah, não, Tá aí Você vê as ideias do cuzão Esse papo aí agora foi de vacilão Mó papo de vacilação Porque as crianças são esperanças Só que sua rima não Que mentalidade burra A esperança é você subir aqui e me dar uma surra Coisa que não acontece Não falei ideia mágica é Toda vez na te desculpinha sua surra de novo foi trágica Pabou caralho Pabou, pabou, pabou Mais volta filho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 Caralho, caralho, caralho. Meu mano, na moral, cê engano, ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? Caralho, <risos> é meu, caralho, é meu, caralho. sou eu rimar, tá afobado, que poeta. fogo no cu, tá querendo, não tá? Tô <risos> <risos> abriendo o zifudeu, sabe soletar seu nome? Caralho, aí, parabéns, aprendeu. <risos>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 Que rimar inovadora, você é nota 10 Vou até contar pra professora oh! tá oh! O tá de zoa Você só vai me acertar porque eu tô embaixo Eu te acerto na voadora oh! Oh! Hora Causou intriga, dando uma voadora aí de baixo Você vai acertar minha barriga oh! Oh, sem maldade, você vai perder pra minha pante Chama a professora, tá enfrentando o um melhor da estudante oh! Sabe meu mano que se acostuma eu melhor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 Sabe igual gritando ah, na minha cara! Acabou, acabou oh. trouxa?